Sinto que tem algo me observando enquanto eu turmo, acordou várias vezes Sinto que tem algo me observando enquanto eu durmo. Acordo várias vezes, olho ao redor e não tem nada. Não sei se é estado de alerta ou um pesadelo estranho. Eu só durmo com meu cano. Tô sempre desconfiando, tô sempre desconfiando. Algo vai me afetar. Um vazio e a lentidão pra minha carreira levantada, ansiedade dada, vontade de vomitar. A comida não desce, tem um gosto meio estranho Eu não durmo mais a noite, tem alguém me observando É estado de alerta, mas não tem ninguém em volta Eu só tô numa revolta, eu tô na pura revolta Eu tô na pura revolta, eu tô dando o meu máximo Mas às vezes eu acho que ele não é o suficiente Eu tô preso na minha mente, eu quero ser mais Mas não tem nada Sigo trampo nessa bosta de lugar Então eu aperto o rec pra gravar Na esperança de virar Mas só os valoriza valorizam porra O que eu tô fazendo de errado Sou eu, sou eu Ou eu tô no lugar errado Faço faixas variadas Muitas são originais Algumas são produzidas por profissionais, mesmo assim o bagulho não vira O bagulho não vira, o bagulho não vira Eu odeio essa cidade, prefiro Rio de Janeiro Curitiba, São Paulo e até o Ceará Lá tem muita coisa boa, muita gente pra agregar E o que tem aqui, nessa bosta de lugar? Desemprego, lanchonete e um banheiro pra cagar Foda-se, não recomendo você vir pra cá as pessoas só vão julgar, é só grupinho fechado de merda Que não agrega em nada, pensamento dentro de uma caixinha minúscula Nunca evolui, entende? Não expande a sua mente Não expande a sua mente Não expande a sua mente não expande a sua mente, não expande a sua mente